Poema, Dias e Dias. O presente é muito útil, por favor, não se engane. O que seria do futuro, se hoje não acontecesse? Por favor, não se pergunte. O passado foi futuro, hoje, o passado é muito útil. O que seria o passado, se hoje não acontecesse? Por favor, não se esqueça. Pode não haver mais memória sem o passado. Hoje será ontem, amanhã, ontem será hoje, amanhã. E os amanhãs, o que serão? Os amanhãs serão os dias intocáveis, do futuro, que quando chega deixa de existir, para se tornar hoje. Um dia mais, um dia menos, um dia, ontem.